Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre a minha escova secadora de cabelo. Eu vou comentar com vocês o que, que eu acho, os pontos positivos e negativos, mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um vídeo de primeiras impressões no dia que ela chegou na minha casa, o que já faz quase, na verdade, mais que um ano. Então, se quiser assistir, eu vou deixar nos cards aqui em cima e bora pro vídeo. Vamos começar com os contras, pra terminar na parte boa o vídeo. O contra número 1. Um, a escova secadora, ela simplesmente esquenta e desliga. Ou seja, eu não posso usar a minha escova na potência máxima, porque ela não suporta. Se eu usar na potência máxima e ela esquentar demais, ela simplesmente desliga e ela só vai voltar a ligar quando ela tiver esfriado por completo. Ou seja, se ela esquentou no início da secagem do cabelo, tu vai ficar com metade do cabelo seco, metade molhado. E aí, assim, só no dia seguinte pra ela ligar de novo. Então, isso pra mim é muito ruim, porque eu tenho muito cabelo e eu acabo demorando mais pra secar, porque eu tenho que secar no médio. Claro, pro meu cabelo isso é melhor, esquenta menos, eu uso menos fonte de calor, desgasta menos o fio. Mas não é prático. Eu gostaria de ter a possibilidade de, em um momento de pressa, poder secar o cabelo inteiro com ela no máximo. Depois é o quilute, sabe? Mas eu não posso fazer isso porque ela simplesmente não liga mais se ela esquentar demais o mecanismo que tem aqui dentro. O contra número 2. Se tu tá buscando um acabamento de chapinha no cabelo, que é aquele cabelo estranho extremamente chapado liso escorrido, esse produto não vai te atender, ela deixa um acabamento parecido com o de secador de cabelo mesmo, ela dá uma boa alinhada nos fios, ela deixa o cabelo mais selado por causa dessa prancha que tem aqui no fundo da escova, ela deixa esse acabamento esse toque mais selado no fio, mas ele não fica extremamente liso escorrido, tu consegue ver que o meu cabelo, mesmo eu tendo usado ela ele ainda tem algumas ondinhas algumas partes que ele fica mais mais crespinho porque é a textura do meu cabelo ela não é uma chapinha mas ela deixa o toque de chapinha com o acabamento de um secador de cabelo normal o terceiro ponto negativo é que eu não posso simplesmente usar ela e guardar na gaveta e como para guardar ela fica com as cerdas encostando na superfície isso acaba danificando as cerdas tem algumas cerdas da minha que já estão bem curvadinhas de eu deixar ela se esfriar assim mas o certo é deixar ela de pé em alguma superfície até que ela esteja completamente fria. Eu acho isso muito perigoso porque como eu deixo, por exemplo, em cima da pia secando, é muito fácil de alguém esbarrar e ela cair de, de ao longo do tempo ela se desequilibrar com o vento e cair então eu acho ruim essa posição de resfriamento dela eu acho que seria muito mais simples ela vir com alguma espécie de capinha. Eu sei que a Conair, a rotativa da Conair vem com uma capinha que protege as cerdas, que ela encaixa acha aqui na, nessas partes onde não tem a cerda. E aí, tu consegue guardar ela direto depois de usar, porque tu bota essa proteção. Eu acho que poderia vir, não é uma coisa que ia encarecer tanto assim o produto, mas com certeza ia dar uma vida útil muito maior pra ele. Que o risco disso aqui cair no chão e quebrar e não ligar nunca mais é muito grande, porque a posição é uma malabaríssima em cima da pia. Então, isso também é uma coisa que eu não gosto. Óbvio, eu faço agora, mas não é uma coisa assim... Ai, nossa, se, se eu não fosse querer usar ela por muito tempo, eu com certeza ignorar e deixar ela secar em cima da pia normal. O quarto ponto contra é que ela não tem o jato frio. Pra quem tem cabelo com frizz, como o meu, sabe que o jato frio do secador salva a vida. Ele é maravilhoso pra controlar o frizz, pra deixar o cabelo realmente bem lisinho quando a gente seca o cabelo com o secador, dá uma diminuída no volume. Mas a escova não tem. O máximo que ela tem é um jato no nível 1, que seria o vento só se sem esquentar. Mas ainda assim, ele vem um pouco quente por causa do, do calor do material, né? Então, seria maravilhoso ter um botão aqui de jato frio como tem no secador. Eu ia amar e seria... Tornaria esse produto o produto perfeito, sabe? E pra mim isso é um ponto negativo porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que toma banho antes de dormir e eu lavo o cabelo. Aí eu seco com a escova e eu vou dormir. Esses dias eu acordei com o cabelo assim porque eu tinha ido dormir com o cabelo quente. Então, ele tava seco, mas ele ainda estava quente quente. Se eu tivesse o jato frio, isso não teria acontecido, porque eu podia ter passado um jato frio e ido dormir tranquilamente. Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante. O quinto e último ponto negativo é que a marca não dá suporte nenhum. Quando a minha parou de ligar, porque ela esquentou muito um, em um uso, eu mandei mensagem pra eles questionando o que, que eu podia fazer, o que, que tinha acontecido, porque ela não tinha caído, não tinha batido em lugar nenhum e eu sempre usei e deixei secar e ela nunca tinha parado de funcionar. E eles simplesmente nunca me responderam. Eu acho que eles nem abriram a mensagem. Então, eu sinto isso como um ponto muito negativo. Eu acho que relacionamento com a marca é tudo nessa vida. A gente tem que ser respondido ou tem que ter um robô que te dê um link com respostas úteis, mas não houve nada. Então, é uma escova que se um dia estragar ou acontecer qualquer coisa, tu não tem suporte, tu não tem assistência técnica, não tem ninguém que te diga onde resolveu, como resolveu o problema. Então, é um produto meio que incerto. Tu não tem certeza sobre se vai funcionar e se um dia parar de funcionar, o que, que eu faço. Tu joga fora e são, sei lá, 250 reais, eu acho que eu paguei. São 250 reais que vão pro lixo. Agora, vamos pra parte boa, vamos falar bem do produto. O primeiro ponto positivo é que ela é muito mais prática. Normalmente, eu secava meu cabelo com um secador e a escova e ia secando com os dois. E era muito difícil, demorava muito, meu, eu tenho muito cabelo, meu cabelo é muito comprido. Não era assim uma tarefa horrível de fazer, eu tinha preguiça. Com essa aqui é muito mais rápido, porque ela já tá aqui no meio do cabelo, então eu só dou um tempinho pra ela funcionar e vou puxando pro resto. Então é muito mais prático, muito mais rápido, eu tô amando. O segundo ponto positivo tem a ver com o primeiro, que é ela é muito mais leve com um secador, levando em conta que eu usei secador profissional a vida inteira por, exatamente por eu ter muito cabelo ser um cabelo muito comprido, muito grosso aqueles secadores de viagem, pequenininho secador normal de, que a gente compra de marcas aleatórias e assim, não funciona pra mim, demora muito pra secar meu cabelo, eu ficava às vezes uma hora secando, o profissional demorava uma meia hora 40 minutos por aí, e com ela é muito mais prático, porque é muito mais leve, então então, mesmo que demore praticamente a mesma coisa, eu ainda assim consigo usar um pouco com uma mão, um pouco com a outra, se eu canso, eu dou uma parada, dou uma arrumada aqui para separar o resto do cabelo. Então, é muito mais prático e muito mais rápido, ela, por ela ser mais leve e mais compacta. O terceiro ponto positivo para mim é que ela une o melhor de dois mundos. Eu amo a textura de cabelo com chapinha. Amo, eu acho maravilhoso para mim, é o cabelo... A, o a momento em que meu cabelo fica mais gostoso na vida E eu acho lindo o cabelo escovado de salão Aquele cabelo que tu sai, que ele tá com as pontinhas viradinhas, sabe? E com essa escova eu tenho os dois Eu vou botar o take Que eu sequei o cabelo da minha mãe Que o cabelo dela é ondulado, então ia dar pra ver melhor E o cabelo dela é em camadas Então ficou bem certinho as camadinhas, assim, bem viradinhas É maravilhoso Com tudo isso eu fiz com um produto só Que eu teria que fazer a escova, secar o cabelo Depois fazer chá depois. Ai, gente, é muito trabalho, entendeu? É muito processo. Isso aqui é uma coisa só, tu faz e tá pronto. Já sai com o cabelo gostoso e com as pontinhas viradinhas se tu quiser. O quarto ponto positivo é que, como ela é mais compacta, ela é só um, um coisinho, é muito mais fácil de transportar. Então, cabe na uma mochila. Cabe na mala, não precisa ficar com aquele trambolho que é um secador que tem aqui, porque ele é um L, né, então é muito difícil de guardar, de transportar, não cabe em lugar nenhum. Essa aqui cabe no armário, cabe na gaveta, cabe em qualquer lugar, é maravilhoso. E o quinto ponto positivo é que eu posso secar meu cabelo a qualquer hora do dia sem incomodar a casa inteira. Óbvio, ela faz barulho, tá? Ela não é silenciosa, mas ela faz menos barulho que um secador, na minha opinião, pelo que eu me lembro. Então, eu amo, eu posso secar meu cabelo como eu normalmente faço de secar o cabelo a uma da manhã, tranquilo, não incomoda muito ninguém. Que eu fecho a porta do banheiro e tá tudo certo. Eu posso secar meu, meu cabelo sem culpa, porque o secador eu tinha a impressão, talvez fosse impressão, de que eu acordava a casa inteira com ele ligado. Que parecia que ele fazia um barulhão, que era um barulho que me incomodava, que eu sentia que tava incomodando todo mundo. Então, essa aqui eu acho o barulho dela super tranquilo e zero incômodo pra mim. E agora eu quero saber de ti o que, que tu acha dessa escova. Se tu, tem, se tu tem interesse em comprar, se tu acha que vale a pena, se tu quer testar no teu cabelo. Se tu gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!